Seria esse o batismo do lutador popó? É, vamos ver de novo.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 E para esse dia, o futuro fiel se prepara muito para que tudo saia perfeitamente. A cena que vamos ver é de um homem que, ao ser batizado, ficou tão empolgado que não aguentou de tanta emoção e acabou batizando o pastor junto com ele. Vamos ver! Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.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 É, parece que o um jovem se assustou em se ver no meio daquela quantidade de água. Veja isso de novo. Dip, dip. Dip. Dip. É, da próxima vez, tomara que o pastor use uma piscina menor. Vai que aparece outro desse. Agora prestamos bastante atenção nessa imagem. Acredite, isso é numa igreja. Essa jovem resolveu inovar e mostrou para a igreja que sabe se batizar muito bem. Mas ela não teve paciência em esperar a introdução do pastor e foi logo se batizando, levando todos as gargalhadas. Vamos ver.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 o Pedro é berulhado? é Não leva aquela brincadeira. Filha do bom normal do batizado do Senhor Pai, glória ao do Senhor Nesse batismo está esse menino que resolveu mostrar para a igreja que sabe se batizar muito bem. Batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.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 Assim como emergir a pessoa na água, o uso da túnica é fundamental para eventuais riscos desagradáveis. Mas esse pastor já resolveu levar o batismo para outro nível. Nessa imagem, ele aparece debatizando essa jovem de biquíni. Vamos ver! É, realmente ele resolveu inovar e mostrou para a igreja uma nova fórmula de batizar. E a pergunta é, cabe esse tipo de batismo ser feito por um pastor? Só sei que os varão aprovaram. Já Deus, creio que está bem longe disso. Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo do batismo evangélico. E para finalizar, vamos conferir esse batismo que aconteceu lá na África. Confere aí!